E aí galera, Alex na área, é isso aí. Hoje um daily vlog pessoal aqui do grupo, o grupo Bora de Bike, uma confraternização de um ano do grupo. E é isso aí, vamos deixar aquele like, inscrever e ativar as notificações. E hoje eu tô aqui, ó, com minha esposa, a grávida. Pessoal, já tá todo mundo aqui, cheguei agora. E é isso aí, vamos curtir essa paisagem aqui, ó. Essa natureza. Muito bonita aqui o local, aqui na região aqui de Pilar. Fui! Quem acredita em Deus aqui? Eu! Então eu vou chamar minha esposa para cantar com um. Da é, é, é, é. Esqueci de apresentar aqui. É o Jacques do teclado e é meu filho. Essa aqui é a cantora que vai cantar os um porrozinhos para nós. Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia. As músicas seculares, né? Mas eu gostaria de adorar o Senhor Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória Mas antes de adorar o Senhor com louvores Eu gostaria de fazer uma oração Vamos orar? Vamos! Pronto. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui Adorando o Senhor e por essa família tão maravilhosa, né? Cada família aqui, cada pessoa representada por uma família. Agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem... Amém! Amém! Amém. Vamos adorar, né? Gente, olha a garrafinha que eu ganhei ué. Ficou show de bola. Valeu, bola de parque. Aqui. Pra cada um que olha Pode ter certeza às vezes, às vezes você pode até me achar arrogante, ignorante Mas tudo que eu faço Aqui no grupo É preocupada com vocês Porque eu tenho medo de um cair Eu tenho medo de um se machucar Entendeu? Eu fico preocupada demais Em cada um que vai aqui Eu fico no seu geraldo, seu geraldo devagar Né, seu geraldo? Seu geraldo devagar, tudo preocupação Então assim, essa tarde é motivo de alegria Né? A vida da líder. Né, que muitas vezes nós pedalamos juntos só nós duas né? a maioria das vezes no início a gente descia muito pra Utinga e era nós duas, para subir o boiada e ela do meu lado me arrastando então assim, eu quero dizer a todos que... Por nada! <risos> eu, quero dizer, eu quero agradecer aos meus netos, né, foi pedalar com a gente E eu... Muitas vezes o nem aguentava Mas ele eu... <risos> foi... Eu, eu só tenho a agradecer Eu agradeço muito a minha esposa né, Que tem me ajudado Ele não acusou pro viu? Ele, tá ele não acusou pro final, não acusou muito Mas assim... É, é inexplicável, né, tudo o que eu tô sentindo hoje E saber que a gente tá aqui, né? Eu não tenho nem palavras pra... eu não vi agradecer a mim, poxa Eu quero agradecer a minha né, filha, né Às vezes eu posto lá né, no, no Instagram penso, Que privilégio é Ter um filho pra dar uma com gente, né Porque a gente participa do mesmo momento Né, juntos Então... A felicidade. Gente, o Vamos lá. Vamos Vamos Vamos porque quando hey. eu aprendi a pessoa com os ela tem um problema sério, tem um problema de varela, que as pernas dela duram demais. Mas, para as alunas, para as abdicotas, hoje, ela não sente mais. E... Essa foi a festa, um ano de bola de bike. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E já vai deixando aquele like, se inscrevendo e ativando as notificações. Fui.